Uma noite histórica, marcada pela emoção. Assim foi a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso para o próximo bienio, que terá a desembargadora Elinei Veloso como presidente. Tenho a honra, a alegria, a satisfação de ser a primeira cuiabana a ingressar nos quadros deste tribunal, a primeira mato-grossense a assumir a presidência do tribunal e mulher, não é? Então isso me dá além de uma honra muito grande, uma responsabilidade imensa, não é? Mas estou preparada, estou com motivada e muito entusiasmada para exercer o cargo. Além da presidente, também foram empossados na Corte Trabalhista o desembargador Roberto Benatar como vice-presidente, desembargador João Carlos de Souza como diretor da Escola Judicial e o desembargador Tarcísio Valente como ouvidor do tribunal. Na mesma solenidade, foi empossado como desembargador do TRT o juiz Nicanor Fávero. Ele irá ocupar a vaga do desembargador Osmair Couto, que se aposentou em agosto deste ano. É uma evolução natural da carreira da gente. Não era assim vamos dizer um objetivo de vida, pois a minha satisfação pessoal como profissional já estava realizada como juiz. E a promoção foi uma decorrência do tempo de serviço, pela dedicação e pelo amor pelo aquilo que eu faço. Magistrados, servidores, presidentes de diversos TRTs, autoridades políticas, representantes de entidades de classe, do Ministério Público do Trabalho e da OAB prestigiaram o evento. A gente vem aqui parabenizar a desembargadora Maria Beatriz, esse ouvido atento aos preitos da advocacia Mato grossense e desejar, obviamente, a desembargadora Elinei, capacitada de igual forma, uma gestão profícua e que continuamos, continuemos nessa via de mão dupla. Já é uma, uma parceria que, que já existe, né, a Elinei, ela ingressou pelo quinto constitucional, né, então ela foi colega do Ministério Público do Trabalho, né? ingressou na carreira em 1997 e ficou por lá 16 anos. Né? Então, assim, tem uma, uma boa experiência em administração, foi procuradora-chefe, participou de toda a parte de interiorização das procuradorias no, nos municípios, né, em Mato Grosso. Então, assim, é, é muito... a gente está muito orgulhoso né, de tê-la como a presidente aí, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, a gente tem certeza que continuará no bom caminho que vem seguindo. Diante dos juízes de primeira e segunda instância, a presidente empossada iniciou o discurso reiterando a alegria de assumir o cargo com a exata compreensão de que uma instituição forte jamais seria o resultado da atuação solitária de um único administrador mas fruto de uma grande obra coletiva. Os desafios para o Bienio 2018-2019 são muitos e tem como prioridade o cumprimento das metas institucionais, dar agilidade aos julgamentos, fomentar a cultura de conciliação, padronizar os procedimentos nas varas, além de outras inovações para otimizar a força de trabalho. Trazemos também o afinco, a vontade de trabalhar, a vontade de bem servir, não é para que nós possamos dar mais um passo no caminho do engrandecimento e da construção de uma justiça célere, justa e eficiente.